Como funciona a Bet365? Como qualquer pessoa, isso mesmo, como qualquer pessoa pode ganhar dinheiro na plataforma mesmo sendo um total iniciante. Bom, fica no vídeo que além de te explicar como funciona a plataforma, eu vou te mostrar duas formas no final, tá? duas formas de como qualquer pessoa pode ser lucrativo, sim, pode ganhar dinheiro todo santo dia na plataforma, mesmo que esteja iniciando do zero. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do treinamento Tropa Milionária para quem quer aprender a ser lucrativo no mercado e esportivos. E no vídeo de hoje é isso, tá? Eu vou te mostrar como que funciona a plataforma por dentro aqui agora, Eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou te mostrar depois disso duas formas, preste muita atenção, tá? Vou te mostrar duas formas de como você pode ganhar dinheiro todos os dias na plataforma, tá? Mesmo que você esteja iniciando agora, no total do absoluto zero, beleza? Bom, então, primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, eu quero te pedir neste exato momento, primeiramente, para dar o like e para se inscrever aqui no canal. Primeiramente, eu quero que você dê o like, por quê? Tá? Porque através do like, eu vou entender se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal Para eu saber se eu devo gravar mais ou não, tá? Então se você gostou do assunto, deixa o like Porque o like é meu termômetro para saber se vocês estão gostando do conteúdo Segundo, quero pedir para você se inscrever para você mesmo Não perder os próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar E muito a ser mais lucrativo e ganhar cada vez mais dinheiro Então é por isso que você precisa se inscrever neste exato momento no canal Eu vou dar 3 segundos para você clicar no botão de se inscrever Vamos lá! Pronto, agora que você já se inscreveu e deu um like aqui no canal, vamos embora para o conteúdo do vídeo. Bom, vamos lá, eu já estou compartilhando a tela aqui do meu computador com você neste exato momento. E está aqui na minha conta da Bet365. Eu vou fazer um meio que um mini-tour aqui agora dentro da plataforma para você entender como que funciona um pouco, as apostas, o que que funciona aqui mais ou menos e tal. E depois disso vamos, vamos te explicar algumas maneiras de você ganhar dinheiro dentro da plataforma, ok? Primeiramente, estou aqui no site da Bet365. Primeiro passo de tudo, você precisa fazer um cadastro, tá? No site, é muito simples, é só você digitar best 365com E aí você vai fazer um cadastro na sua conta E depois que você fazer seu cadastro, é necessário que você faça uma verificação da sua conta Para que você consiga tanto apostar Você consegue, na verdade, apostar sem fazer a verificação Só que você não consegue efetuar saques Então, para você sacar o dinheiro, é necessário que você verifique a sua conta Tem um vídeo aqui no meu canal, vai aparecer um cardzinho aqui no alto agora Que ensina como você fazer a verificação da sua conta então depois você pode assistir este vídeo tá eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição beleza bom vamos lá como é que funciona a plataforma aqui por alto Ó, tô aqui na tela inicial aqui como você pode ver na aba ao vivo eu posso ver os jogos que estão acontecendo neste exato momento dentro da plataforma tá e você pode escolher também por esportes por exemplo ah não eu, eu gosto muito por exemplo de basquete então você clica aqui em basquete e aí você vai encontrar formas aqui de você né jogos modalidades para você está apostando tá bom no ao vivo são jogos que estão acontecendo em tempo real ok estão acontecendo exatamente agora e como que funciona uh, em relação a isso para você tomar base aqui vamos lá vamos imaginar o seguinte ó tá rolando esse jogo aqui é, da Liga Juniores da Argélia por exemplo ó. vou clicar nesse jogo aqui ó desse time que 7 sub 21 e Biscra. só para você ter uma noção de tudo que você pode apostar aqui dentro bom você pode apostar, por exemplo, em qual time irá vencer a partida. Resultado final, tá vendo? Se eu clicar nessa opção aqui, ó. Eu estou apostando que o Setfi sub-21, né? Sub-21 vai ganhar o jogo. Se eu clicar aqui, eu estou apostando que vai ter um empate na partida. E se eu clicar no lado de cá, estou apostando que esse time aqui, ó. Biscra irá vencer o jogo. Bom, e aí vale se atentar dentro desses númerozinhos amarelos que está constando aqui, ok? Estes números amarelos significa odd, tá? tem uma sigla chamada odd, o que, que significa essa odd? A odd nada mais é do que, vamos dizer assim, o multiplicador da sua aposta, por exemplo, para você entender, imagina o seguinte, se eu apostar que o time do Briska, Briska, né, irá vencer o jogo, você vai multiplicar o valor que você apostou por 21, então vou te dar um exemplo bem simples aqui, imagina o seguinte, vamos dizer que eu apostei no time do brisca aqui pera aí deixa eu só abrir a tela novamente aqui opa saiu da minha calculadora aqui hein? vamos dizer que eu apostei no time do brisca tá então imagina que eu apostei 10 reais apenas na vitória do time do brisca aqui ó e a odd é 21 ou seja quer dizer que se o time do brisca vencer o jogo você multiplica né os meus 10 reais da aposta por 21 ou seja irei ganhar 210 reais só apostar, por exemplo 100 reais na vitória e o time ganhar eu vou ganhar R$ 2.100 reais com R$ Vale-se atentar que quanto maior a odd, quer dizer que menor a probabilidade daquilo acontecer também. Por exemplo, nessa altura do jogo aqui, ó, já está chegando no final do primeiro tempo. O time do Brisca está perdendo o jogo por 1 a 0 ou seja, ele tem que virar a partida. Tá? Por isso que a odd dele é maior. Enquanto isso, o do time do 7, que é o time que está vencendo, a odd é apenas 1.6. Entende? Ou seja, o lucro é relativamente menor porque é mais provável que ele vá ganhar o jogo, tá bom? E tem várias outras coisas que você pode apostar. Você pode apostar, por exemplo, em gols, né? Por exemplo, olha, qual o time que fará o segundo gol? Se será o time do Sete, se será o time do Brisca ou se não terá nem se não vai ter o segundo gol no jogo tá bom então existem várias e várias coisas Ó, você pode apostar aqui que o jogo terá mais de dois gols é, mais de dois gols no jogo que terá mais de dois gols no primeiro tempo né que terá pelo menos dois gols no primeiro tempo então dá para você apostar em várias coisas Escanteios, em quem fará o primeiro gol quem fará o próximo gol e tudo mais e tem outros outras modalidades que você pode apostar né tem por exemplo assim corridas de cavalos temos aqui corridas de galgos que no caso são cachorros temos aqui também futebol virtual, então existem diversas e diversas modalidades. Qual que é a minha dica em relação a isso para você, tá? A dica que eu deixo para você é procure basicamente ali, primeiramente, talvez, jogos, esportes que você goste, sabe? Coisa que você acha interessante, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de basquete, então talvez valha a pena você buscar mais informações sobre o mercado de basquete. Se você é uma pessoa que gosta muito de futebol como eu, por exemplo, é que torço, por exemplo, pro Galo, pro Atlético, que é o maior time do Brasil Com certeza o Atlético Mineiro vai ganhar a Libertadores nesse ano de 2022 Eu dou a cara tapa, pode vir aqui depois de, no final do ano, me, me falar se o Galo ganhou ou não a Libertadores Enfim, Mas... vamos lá Eu sou, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol Então eu aposto, por exemplo, no mercado de futebol real tá bom então existe diversos diversos mercados né eu também aposto muito no mercado de futebol virtual que tá muito na onda hoje em dia né o mercado que tá crescendo muito tá sendo muito lucrativo você já teve uma base de como que funciona o mercado né de apostas Ok só que aí você viu que existe vários mercados né então eu quero te explicar agora por exemplo duas formas que você tem de começar a ganhar dinheiro com este mercado todos os dias. Vamos lá, fórmula número 1 para você ganhar dinheiro na Bet365. A primeira delas é você mesmo estudando e aprendendo a fazer análises, tá? Só que isso daí requer alguns pontos importantíssimos, baseados inclusive na minha própria experiência, tá? Bom, no meu começo eu perdi um médio de 3 mil reais tentando apostar. Sozinho, tá? Sabe quando você vai apostar pela emoção? Tipo, por exemplo, ah, o Galo, por exemplo, no meu caso, né? Geralmente nós gostamos de futebol real. Então você geralmente tem um time que você torce. E muitas vezes nós perdemos dinheiro pela emoção por apostar nos times que a gente torce. Por exemplo, eu perdi muito dinheiro apostando no Galo tá mas por quê porque eu fiz o meu próprio jeito primeiramente fiz pela emoção pelo achismo e isso mata muitas pessoas então a primeira forma de você ganhar dinheiro é você mesmo aprendendo a fazer as suas análises só que preste muita atenção uma coisa é fazer pela emoção outra coisa é você fazer análises só que de toda forma aprender a fazer análise leva tempo para você se tornar um analista né vamos dizer assim profissional uma pessoa que sabe de fato analisar os dados do jogo as métricas o que, que vai acontecer o que, que pode acontecer dentro daquele jogo baseado nos jogadores que vão jogar e tudo mais isso leva tempo e eu perdi muito dinheiro primeiramente por conta disso e você precisa entender que se você quiser se tornar um analista profissional isso vai primeiramente demandar tempo tá bom e outra coisa você precisa ter é cartucho para queimar o que, que eu quero dizer com isso você precisa ter uma grana disponível ali para você entender que você pode perder aquele dinheiro porque você está aprendendo a ser o um analista ou seja você está sujeito a errar bastante ali entende e eu confesso que esse não foi o caminho que eu optei ok eu primeiramente eu perdi muito dinheiro tentando apostar sozinho tentando apostar do meu próprio jeito ok e depois que eu entendi alguns pontos, tá, eu poderia ter escolhido o lado de ser analista, de buscar me tornar analista, ou a segunda opção que vem automaticamente agora para você. Qual que é a segunda? O segundo método que é tecnicamente falando o que eu ganho dinheiro hoje também. Bom, o segundo método é basicamente o que eu recomendo para iniciantes que querem já começar, que não querem, por exemplo, ficar na frente do computador muitas horas estudando que é você seguir as indicações de um analista que você conhece, de alguém que você conhece no mercado de apostas que por exemplo tem um grupo gratuito onde ele envia algumas apostas já prontas ou um grupo VIP que é um grupo no caso pago também se você não quiser ficar fazendo análise pronto tá, eu só comecei inclusive tem um grupo gratuito, eu vou deixar até um link de um grupo gratuito onde tem algumas entradas e dicas diariamente que pode te fazer se tornar lucrativo Mesmo sem se tornar um analista ainda eu Vou deixar o link desse grupo aqui na descrição Entra lá agora mesmo Porque tem muita gente lucrando com, com as entradas Que são enviadas lá gratuitamente tá Bom, Bom, e foi exatamente dessa forma Que eu comecei a ganhar mais de 100 reais por dia Como já mostrei para vocês Inclusive, ó, compartilhando a tela do meu computador aqui agora Vocês podem ver que a minha banca Tá hoje em mais de 6 mil reais Mas se vocês voltarem a vídeos meus atrás Vocês verão um vídeo meu falando de dinheiro que eu perdi Tá? E mostrando resultados meus de como eu ganhei dinheiro neste mercado, por exemplo, seguindo entradas de grupos. Inclusive eu vou deixar no card aqui agora para você um outro vídeo meu mostrando alguns dos resultados que eu tenho, seguindo apenas as entradas de grupos que eu. Faço parte, vou deixar um, vai estar aparecendo aqui no card pra você agora É só você clicar e assistir depois E por que que no caso eu preferi dessa forma, tá? E pode ser interessante para você Porque primeiramente eu tenho outros negócios Então eu não teria tempo de ficar analisando jogos Ficar na frente do computador por horas Analisando jogos do mundo todo E sabe, pra, pra me tornar um analista de modo geral Segundo, eu achei mais prático de certa forma Por exemplo, eu tenho um cara lá que é analista Ou tem um grupo que às vezes tem um robô Como o Tropa Milionária, que é meu treinamento Tem um robô que já é programado, ele já consegue ler aqui os algoritmos do, do da, da Bet, por exemplo, da plataforma e já manda entradas prontas, né, com alta taxa de acertos. Para mim é muito mais prático eu clicar no link que o robô manda lá e clicar e pegar uma entrada. Entende do que de fato se tornar um analista e ficar preparando métricas e tudo mais. Só que vem a, a última dica que eu acho que é a mais fundamental de todas, independentemente se você fizer análises por conta própria ou se for seguindo as recomendações de alguém, tá bom? Que é o que é você saber a hora de parar quando tá ganhando e saber a hora de parar quando está perdendo, ok. Isso, isso daqui é a maior armadilha, o que mais faz pessoas perderem dinheiro, por quê? Porque as pessoas, elas são imediatistas, nós, eu incluo também nisso, nós queremos resultados rápidos E por ser aposta, a gente acaba perdendo dinheiro muito fácil nesse negócio, né? Deixando de ganhar dinheiro muito fácil, porque às vezes você está sendo lucrativo no dia Você está obtendo lucro, você bateu sua meta do dia mas a ganância fala mais alto e você fala não, eu vou pegar mais uma. E aí você vai lá nessa mais uma que você vai pegar, às vezes você pega um red e perde o que você lucrou no dia. Então você precisa ter controle emocional e uma boa gestão. Essas são as dicas mais fundamentais que eu deixo para você acima de tudo, porque se independentemente se você estiver fazendo análise por conta própria ou independentemente se você estiver seguindo as recomendações de alguém, se você não tiver controle emocional Sabe, se você não saber a hora de parar quando está perdendo, e principalmente a hora de parar quando está ganhando, porque quando a gente está ganhando, a gente quer continuar ganhando mais e a gente não sabe a hora de parar. Se você não souber parar na hora certa, e se você não tiver uma boa gestão, é claro, tá? Não adianta você colocar 50 reais lá e fazer uma aposta com 50 reais. Você precisa ter gestão de banca. Você precisa saber. Você precisa pegar uma fatia da sua banca para apostar. Por exemplo, minha banca tá aqui 6 mil, não quer dizer que eu posso pegar 500 reais e botar numa aposta. Tem que fazer uma gestão para fazer com que a banca cresça de forma saudável. Então se você não tiver esses dois pontos também aqui, é, você vai acabar perdendo dinheiro em algum momento. Então pensa muito nisso antes de começar a apostar de qualquer jeito, por emoção, por achismo, tá? para você não perder dinheiro. E é exatamente por isso que novamente eu peço para você se inscrever agora no canal, se você ainda não se inscreveu, para você não perder os próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a se tornar cada vez mais lucrativo beleza bom vou deixar o link do meu treinamento com desconto vou deixar um link com desconto aqui na descrição do vídeo que vai incluso aí os três grupos vips que eu tenho para você se tornar cada vez mais lucrativo então é isso vou deixar aparecendo para você neste exato momento aqui agora para você um outro vídeo onde eu mostro alguns dos meus resultados mesmo sem ser um analista basta clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela para você agora e assistir agora mesmo, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo, deixa um comentário aqui abaixo, até o próximo vídeo e valeu!